Nascemos, crescemos e morremos. Assim é a vida para todos nós. Para todos nós. Quem vai cuidar de você quando precisar? Quando suas mãos lhe faltarem? Quem serão seus olhos? Seu guia. Sua companhia. Muito bem. Se você der o seu melhor, receberá o seu melhor de volta. Somos todos capazes Deu o seu melhor.